Fala tu Platina, hein? Tá tudo normal aí com você? Espero que sim viu Platina É, espero que você esteja bem Que a sua mãe também esteja bem cachorrinho aí e tudo mais E nós vamos que vamos aí Você parou de jogar? Parou de jogar Fifói? Uhum, qual foi? Eu não parei não, tô jogando aqui Só que teve LBFF aí e pra bater as minhas visualizações aí, que pra atingir a meta deles lá pra mandar o prêmio pra gente Era um bilhão de visualização Eita, muita visualização hum? Não bateu nem a metade é? <risos> Bateu nem a metade da visualização que a LBF queria aí, que a Garena que pediu, tá ligado Tropinha? E nós estamos que estamos aí, né? Mas eu não acho que nós vai receber skin nenhuma não, viu? É Tô aqui nesse vídeo aqui, gravando mais esse vídeo aqui pra vocês, aqui, emocionamente emocionante aqui Era para eu abrir live hoje Não abri por conta de motivos pessoais aí, o campeonato não vai ter campeonato Quem sabe mês que vem eu faço um campeonatinho aí para geral tá participando aqui do Magnata 016, camp. eita Free Fire e Hills ah, Vamos que vamos, trapinha Seguinte, esse vídeo aqui, ó, é o vídeo do mestre eu peguei mestre aqui no CS, peguei mestre na temporada anterior, tudo quanto é mestre aí eu peguei aqui no FIFA aqui, isso, tá ligado? É uma magnata problema, do barulho, magnata do barulho. Então, vamos que vamos, eu tô mostrando aqui essas clipadas aqui antes aqui pra vocês aqui. Quem não tá inscrito no canal, olha, já fortalece no like aí, se inscreve no canal também, tá ligado? Compartilha o vídeo pra geral e vamos que vamos, e eu sei que tá inscrito aí, continua inscrito aí e... E segue no canal aí e compartilha tá ligado? Manda alguém se inscrever também pra estar tá seguindo eu aqui E é nóis, você tá ligado? E que nós que atingir a meta aí, você sabe o que vai acontecer Só que você que já é antigo aí no canal Você sabe das, dos garigueres que vai acontecer na hora que bater a meta aqui Que eu quero aqui Então vamos tentar atingir essa meta aqui Pra nós estar tá fazendo uns campeonatos mais eficazes aqui Mais organizadinho, tudo certinho Magnata na voz aqui, com mais um vídeo aqui pra vocês aqui, vou estar tá explicando aqui como é que eu peguei mestra aqui, só que antes curte a vinheta aí, e você deixa o like aí viu, deixa o like que eu tô esperando o seu like aí, se você for humilde aí no canal aí, tá aqui inscrito aqui no canal aqui, tá ligado, então deixa o like aí pra mim aí e compartilha o vídeo viu. Compartilha E sei que também tá de bocão aí Tá vendo uma granata mais doida aqui Que não sei o que Que eu não tô doido não Eu tô falando Deixa o like também aí Espera aí Guarde aí que O bagulho tá insano É e aí Platina Se tá aí ainda Não foi embora Não foi ah, Se tiver aí no vídeo Aí ó como é que tá é na partir do mestre aqui. É agora que vai acontecer. Eu já tô com a aqui na mão. E vamos que vamos. Eu vou que vou pulando aqui. Eu tô jogando já no celular novo. é o novo Legend, bagulho é doido. Não tem pra ninguém. E Dora que dora. Oh, Dora que dora. Oh, é que bagulho Baguinata. Você tá doido? ai, Eita. Vamos que vamos, Agora, toma, toma de capa doido, Eita. que que é isso? É de que... mais não é não, é o magnata. E toma que toma ali, peitão, dei tem mais um. E levantou-me aqui, ó. Oh. Uh. qual foi, gente? Vamos pra cima, só tem mais um cara vivo. É? Uh. Matei ele uh. tá aí, boa, amigo! Tá indo fundão, né? Eu vou te matar, vem! Eita, tê, tê, tê tá errando aí, toma, oita, que capa do primeiro round aí do Free Fire, pegando o mestre, CS, ah, isso aqui é a minha quarta medalha, hein, tropinha, minha quarta medalha, mas sem brincadeiras à parte aí, porque você tá ligado, magnata, agora de um fim aí, viu, que você tá ligado, né, é baguncinha mesmo, é baguncinha. Porque se tá correndo aí, ele vai sair daqui, filho. Hum, Vamos que vamos. segundo round aí. Magnada tá aqui, tá. tá já tá com a Thompson aqui na mão. E a M500 também, só não tem colete. O gelzinho ali tá... Tá esperto ali. Comprou dinheiro ali pra... Comprar um único gel ali. Nem capacete sobrou. Mas é isso. Vamos que vamos. Eu tô correndo aqui. Pegando um couve ali. O cara já tá tirando aqui nem mim. Minha vida tá pela metade. Eu vou relar um e Eita... Agora eu vou avançar nele, eu vou atacar ele, tá? Atacou o gel. E toma que toma, tem errou, ó. Tem tá? Errou, toma, tem tem, tem não foi eu que dei, também não, mas. toma, olha, tá doido, magnato, Tá, tá se tá tirando no zéu. Ah. a outra ali, toma, tem foi eu que matei tem esse segundo round aqui não teve nem graça, não. Ah, <risos> meu irmão, o bagulho foi... É... Né? bagulho é doce, Curel, curel, O bagulho foi... Vapo. Só vapo, vapo nisso. Não teve graça, não. Agora vamos que vamos pro segundo round. Esse aqui eu vou... Pelo menos matar um, né? Porque o segundo round eu não matei ninguém, não. Primeiro eu matei dois lá. Dei dois tiros na cabeça dos caras lá, mas... Só contou um, porque... Salvaram o primeiro kill que eu dei ter. Deve hum? ver agora. Vamos ver agora o que o Magnata vai dar. o mano, penha Ah, deixa o like aí. Você deixou o like para mim? Você não deixou o like? O que você tá esperando aí? Deixa o like aí, desgueta. Me toma, que toma. Eita, atirando na cabeça. Ah, explodiu a cabeça dele. Deitei o primeiro... Vou ir lá um kit aqui, né? Porque.. Não pode ficar sem vida, não. Vamos que vamos. Puxa aqui, puxa. Eita, pega o gel dele. pegar o kit também corta pra trás ali. Só tem mais um viver. É esse aqui. Toma aqui, toma. Tentai. Ah, tentei papar aqui, o aqui, mas. deu muito bom não, Tapinha. Deu muito bom não. E é isso aí, tropinha, terceira e última rodada aqui, deu pegando o mestre aqui no Free Fire aqui, CS ranqueada. Ah, respeita, tropinha, vamos que vamos, dá liquidade, puxa que puxa. Eita, tá doido, opa, tá doido. Eu tô doido não, né? vou, tropinha, é meu jeito de falar aqui, eu quis falar meio que diferente, às vezes não né? quer mudar as vozes aqui, mas... Nem muda, filho, porque não é problema, Magneta é 0,16, vai compartilhar no vídeo aí, quem chegou até agora no vídeo, se inscreva aí, por favor, compartilha também, deixa o like tudo mais aí, comenta aí o que, que você achou, o que, que você não achou do vídeo, a ah, Magneta é tá uma bosta, Ah, por mesmo, demorou, aí eu não faço mais vídeo assim não, é isso, fechou? um ah, capão aqui me contou, capa acho que não, contou lá, Adulto, como é que eu não compro capa desse, e bora que bora, eita, último carinha aqui, toma de capa, eita, tem mais um vivo, mais um vivo, oh, morreu, e é isso aí tropinha, peguei meu mestre, hum, não fui MVP não, né, mas cheguei perto, viu, cheguei perto, o mestre chegou, né? Minha medalha do mestre aqui, minha quarta medalha. Eita! e Fire! Para! Olha ah, lá, 5 kills tá bom, né? MVP fez 6. Deixa o like aí, tropinha. Tamo junto.